Você sabe qual é a primeira coisa que uma pessoa nota ao assistir os seus vídeos? Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber! E é essa a pergunta que nós vamos responder hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Mico E hoje nós estamos aqui para falar sobre cenário E um pouco sobre visual também Logo que uma pessoa clica para assistir O seu vídeo, a primeira coisa que ela nota Antes mesmo de ver o seu Conteúdo, é o seu cenário Chama muito atenção olhar A volta de tudo que está acontecendo No vídeo, antes da pessoa Começar a falar, então é muito importante Você investir no seu cenário Logo quando eu comecei no Youtube e eu não tinha Ideia de como fazer vídeos Eu mandei um dos meus primeiros vídeos para um amigo e pedir a opinião dele. Ele me respondeu da seguinte forma, ok, amigo, achei teu vídeo engraçado, gostei do conteúdo, mas tu não tem um cenário. Depois de ouvir a dica do meu amigo, eu saí correndo atrás de um cenário. Como eu faria um cenário? E há várias formas de você fazer um cenário para os seus vídeos. Claro que tudo depende do tipo de conteúdo que você vai produzir. Então eu vou tentar dar algumas dicas no geral. Os cenários costumam ter três tipos de planos. O fundo, o meio, que seria onde está o botão do YouTube, e o à frente que seria eu, aonde eu quero que vocês prestem atenção. Você pode fazer um cenário muito bonitinho e tal porém ele tem que ser apenas um figurante, pois a atenção tem que ser em você, por isso o meu cenário é bem limpo sem quase nada, porém ele é bonito e... Ele é desfocado, porque o foco tem que ser em mim. Cada cenário tem que ser de acordo com o tipo de conteúdo. Se você quer fazer algo meio vintage, você tem que botar coisas vintage no seu cenário. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu tenho o meu cenário quando eu faço meus vídeos de comédia aqui no canal Mico TV o meu cenário é esse que vocês estão vendo. Porém, quando eu decidi fazer esse projeto de como ser youtuber, eu precisava criar um novo cenário aonde fosse mais adequado, mostrando que seria apenas coisas sobre YouTube, apenas dicas. Assim, eu criei um novo cenário e agora estamos usando a imagem que vocês estão vendo. Claro que o meu cenário ele é todo feito através de uma técnica chamada chroma key. Chroma key é uma técnica muito comum usada na produção de vídeos. Nada mais é que uma tela verde Verde atrás de mim, aonde eu posso substituir por qualquer imagem. Eu decidi fazer o meu cenário através de um chroma key, porque para mim era mais fácil desde o começo, por os meus vídeos serem aleatórios e não focar somente num segmento, eu optei pelo Chrome key. Mesmo fazendo meus vídeos através do Chrome key, eu fiz uma imagem com coisas que eu gosto. Assim eu transmito para vocês as coisas que eu gosto. Pois o cenário também serve para isso, para você transmitir uma sensação para as pessoas. Então na hora de criar o seu cenário Procure pensar nas coisas que você gosta Procure pensar no tipo de conteúdo Que você vai fazer Se você vai falar sobre um determinado filme E você tem algum brinquedo Ou alguma peça rara desse tal filme Você pode botar no seu cenário Claro que o ideal é você conseguir Gravar em algum estúdio E montar o seu próprio estúdio Poder gravar Mas nós sabemos que nem todo mundo tem condições De sair por aí ostentando Eu por exemplo precisei criar a minha minha própria tela verde, mas vocês podem notar que nem todos os vídeos do meu canal eu uso essa tela verde. Teve várias vezes em que eu não podia usar, em que eu estava em um determinado lugar onde eu não tinha o meu cenário. É aí que você tem que usar a sua criatividade para criar um bom cenário. Não custa nada você posicionar a sua câmera direitinho no lugar, pegando uma imagem bonita atrás de você. Ou então você mexer algumas peças para encaixar e deixar bonitinho. Para dar um exemplo, eu vou fazer um cenário improvisado agora aqui para vocês. Como vocês podem ver, esse é o meu cenário improvisado. Eu coloquei a minha televisão atrás de mim, ligada no meu canal, e eu falando ao lado dela. Apesar de ser algo que as pessoas que me assistem não estão acostumadas Até que não ficou tão ruim, né? Isso prova que qualquer um pode fazer sim um bom cenário Outra coisa que vocês têm que cuidar Na hora de escolher o seu próprio cenário Também preste atenção na acústica do lugar que vocês vão gravar E na iluminação Até porque fica chato você gravar um vídeo aonde ficam aqueles barulhinhos de fundo Então preste atenção nos barulhos dos eletrônicos e eletrodomésticos e etc você também tem que cuidar do seu visual para o cenário Vou dar um exemplo bem simples que vai fazer vocês entender. Como vocês podem ver o cenário atrás de mim Ele é bem claro, ele usa cores muito claras A única coisa com cor que tem no meu cenário É aquele botão vermelho do YouTube Digamos que se eu estivesse usando uma roupa clara, por exemplo, da cor do cenário, aquele botão lá estaria chamando muito mais atenção do que eu. O cenário ajuda também no tipo de mensagem que você está passando no seu vídeo. Por exemplo, se você está fazendo um vídeo mais calmo, o ideal é você usar cores frias, assim você vai transmitir uma mensagem mais calma, mais harmoniosa. Ao contrário de quando você quer fazer um vídeo mais agitado, por exemplo, de humor, assim você bota cores mais quentes, mais saturadas trazendo uma outra expectativa. Então é muito importante você saber lidar com as cores quando você está criando seu próprio cenário, pois elas fazem toda a diferença na mensagem que você está passando. Você pode dar uma pesquisada por aí, vai ver vários cenários criativos, use a sua criatividade e faça um cenário de acordo com você e com o seu conteúdo e vai ficar muito bacana mesmo. Bom, amiguinhos, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei sobre eu também já queria deixar avisado que o próximo vídeo será sobre título, thumbnail, descrição, tags e muito mais. Então se você está gostando dos vídeos do como ser youtuber, não esquece de compartilhar com seus amigos Ou então compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que quer ser youtuber Ou então se você conhece alguém que deveria ser youtuber, que na sua opinião deveria fazer vídeos para a internet Compartilhe esse vídeo lá, assim você estará ajudando seu amigo e também estará me ajudando Então é isso aí amiguinhos, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha e você também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, né? Pois eu estou sempre postando novidades por lá e é por lá que vocês vão ficar sabendo de tudo. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou!